Salve família, bem-vindos a mais um vídeo maravilhoso nesse canal de gameplay agora Nossa, tô jogando toda hora esse Call of não, tô jogando toda hora Tá, eu tô, tô jogando toda hora, porque mano, não dá cara, viciante Não sei se você é assim, mas eu, o eu jogo, tá muito, muito bom, tá ligado Eu tô gostando muito de jogar, tá um pouco difícil porque assim, ó Eu gravo a tela do celular, então toda vez eu tô tendo, eu já percebi que toda vez eu dou umas bugadinha, meio pá e é meio chato, tá ligado? Porque às vezes você tá de frente com o cara e, e o cara vai, vira e te mata e já vi no salseiro se eu acabo perdendo a linha, fico louco, fico louco mas enfim, mano, eu gosto, eu gosto de jogar até eu dar um jeito, eu tô querendo dar um jeito, conectar meu celular no PC tá, se você tem um jeito aí, mano, já deixa aqui no comentário se você não me conhece, eu sou o Fernando Gotes muito prazer, se você já me conhece, deixa o like, se você não me conhece, se inscreve, compartilha o vídeo, porque aqui é um canal que faz uma mistura lascada de gameplay, faz uma mistura de vlog, faz tudo, tá ligado? Então é isso, mano, se você gosta de vlog, você vai ter aqui, se você gosta de gameplay, você vai ter aqui, então... O que mais que você quer, meu querido? Só falta você se inscrever aqui embaixo, aqui, comentar. Salve que eu vim aqui, mano, me inscrever. Tamo junto? Então, mano, eu vou ligar aqui agora o meu telefonezinho. Daqui a pouco você já vem comigo pra tela, beleza? Então, pera aí, faz um 10 aí que eu já vou. Então, mano, antes de começar aqui, eu tava pensando em fazer o seguinte. Eu tava querendo jogar Battle Royale. Porque tá vendo o que tem aqui, ó, o detalhe das temporadas, a gente tá na segunda temporada e o Twilight 3, tá ligado? O que que acontece? Eu tô pensando em jogar, mano, sei que vai ser muito difícil, não vai ser fácil Mas eu queria muito, muito abrir esse personagem que é do Mestre 2, tá ligado? O personagem é monstro e eu acho que até agora eu não vi ninguém que tenha esse personagem aqui Pelo menos eu não tenho nenhum amigo que tenha, claro mas, mano, eu acho muito muito fera. Então, assim, falta bastante ponto. Falta, cara, porque eu acho que deixa eu ver aqui para chegar em mestre 2. Eu não consigo nem ver quantos pontos são, cara. Eu não sei ver. Bom, mano, enfim, então é isso. Eu acho que do elite 3 aqui a gente tá quase chegando pro elite 4. Quase falta aí, mano, 200 pontinhos a gente já consegue alcançar esse esse elite. E é isso, mano, eu acho que eu vou fazer essa meta aqui no canal, beleza? Só pra deixar você ciente. Tô esperando um amigo meu terminar de jogar, então assim que ele começar a jogar aqui comigo, aí eu volto. Beleza, Pera aí, rapidão. Então, marca aí, bolo. Não é você cair, não maiores. vai cair. Eu acho que cair é que nem se... aqui, sempre tem as um de nível 3, tem umas arminhas... Ah, lá no stand? É... Ficar esperto com o helicóptero, se o cara não sair voando, ele vai embora, senão vai não... tá na roça. Muito pra população, a gente faz X, hein? Só vamos, vamos tentar. Esses dias eu joguei mano, de Sparde foi foda, tipo. Porque eu pulei aqui e outro mano pulou comigo só pra ele não cair perto, tá ligado? Ah. Aí eu vi que ele tava perto de mim assim, aí eu, eu, eu resgatei tudo aqui, peguei o helicóptero. Aí quando eu fui ver já tipo, um dos manos tinha morrido já. Puta merda. Caralho! Mas, mano, quando eu tava tomando ele, primeiro helicóptero eu fui lá pro alocadão. Consegui pegar ele, resgatei e ressuscitei. Aí quando eu olhei pro lado, os outros dois caíram. Eu falei, fudeu, mano, só foi eu. O tempo para eu ressuscitar o humano, eu ainda fui lá, resgatei os outros dois. Ressuscitei os dois. Ficou em nós, os quartos de novo. Eu deu um chiquei pro lado, o mano tá, me deu uns dois tiros me matou O cara veio lá da puta que pariu, me resgatou e me reviveu também Conseguiu? <risos> Conseguiu Ah mano, assim que é da hora, porque, Caralho, porque tem uns caras que é, você tá que caído tira, O cara tem a moral deixa você caído e sai fora, mano Não tem dar? É, eu joguei com um nestante aqui, um bunda um mole fez isso comigo, gente. Olha, já tem um mano aqui onde eu tô Tem aí Cadê? Tá com a arma aí? Deixa ele aí, vai Tá aqui, tá aqui, desse lado. Aí? Tá, tá dentro da casa, hein? Joguei lá dentro o bagulho. <risos> que isso, não caiu? Oh, tá louco, porra. Deixar o zumbizinho matar ele aí. Isso é mancada demais deixar o zumbi matar, né, velho? o zumbi dando. Olha o zumbi fritando ele aqui, ó. Pegando aquelas armas. Mano, acho que tem outro cara aqui. Não tenho certeza. Olha o zumbi é. lá. Tá estrupando ele, ó. É. Caralho, que mancada, velho. Os caras fez alguma suruba aqui na minha frente, mano. Mano, tá precisando de bala alguma coisa aí? Eu tô com bastante, pegar uma, cara. Um M4, mano. Mano, acho que tem cara Trouxe lá na casa, colete. lá na outra casa. Ai caralho. Cadê? Você Trouxe... tem colete, velho. Ó, oh, derrubei eu outro. Aí. Eu vou? Aham. Uhum. Só que eu acho que tem aqui na casa, mano, porque o zumbi tá lá. Eu acho que você dá uma tábua aqui. Tu pôs pra mim aqui. Quer é uma? Tem uma aqui. Eu te, eu te desenrolo pra você. Peguei a asma aqui. Pegou? Tem uma 47 aqui. Tem aí. Mano, o zumbi correu pra dentro da casa, ou ele tá achando que mora aqui, ou tem um cara aqui dentro, mano <risos> e, e, e, Mas o bagulho explodiu, aquela bombinha lá Explodiu, mano? aí ele saiu correndo, tá ligado? Quando ele sente onde tem uhum. Então, aí ele veio pra cá, mano uhum. Aí o colete Vou soltar o drone pra ver aqui Esse cara aparece ali Não nada né? Nada. Olha, apareceu, apareceu. É, falei que tinha alguém. O zumbi não. Falei zumbi é casa. que nem cachorro, mano. Ele lá em cima lá, ó. Ele vai dar a volta aí, ó. Derrubou. Boa. Tá lá no pé da escada. GG, cara. Tá em cima. Ah, ele tava na outra, mano. O zumbi é burro, é. velho. Ó, oh, uma M4 aqui. Tem uma M4 aqui na, na caixa onde o cara caiu. Aqui embaixo. Foi mal, mano. Eu não queria ter pego. Foi sem querer. Tá vendo a caixa aqui embaixo? Aqui, ó. Aqui, aqui ó. Aqui, ó. Você tá vendo uhum. ela aqui? Bugado. Tem uma M4 é. aí, ó. É. Mano, eu não sei você, mas eu gosto de usar bala, velho. Eu gosto de guardar bala, tá ligado? Bastante. <risos> Não hum, vai ter mais. E aí, aquele é que Você que sabe, pô, você que manda. Manda esse aí então. então. Papai, Mike. Só vamos. Manda então, também que eu vou soltar um dronezinho aí. nós ver se estão muito nerds aí. Caraca, deu bagulho. Eu não sei você, mas eu não dei muita sorte nessa parada aqui ainda não. Às vezes eu. Acho que quando você pega esse baratinho aqui roxinho, ele. Ele fica. Nossa. sei lá mano, ele fica. demora mais pra carregar, tá ligado? Não sei lá, vamos não. Né? Dá uma olhada no mapa aí. Dá uma olhada no mapa aí. Onde eu coloquei o ponto aí. Ah, vai lá, bora. Não custa nada. Vamos, vamos aqui no circo, no circo, mano. Circo é GG, da hora. Pra que o Uber, mano, cê é louco? Aqui tem capa 3, hein, mano? Ó, oh, já derrubaram aqui, os caixões já aqui, mano, no estômago. Falei. Mano, se você precisar de bala de 556, avisa que você tá de... Tá de... M4, né? Os caras já passou a. A. A leva aqui. Viu? Na boleta de alta os caras compraram noobs. Olha só caixão caixinha do geladeiro. Tudo aberto. Você tá me vendo aí? Cadê? Ué? Você tá bugado? Você tá longe de mim. Você tá longe de mim. Não, pô, tô aqui. Pensei que você tinha bugado, cara. tem tiro aqui, hein, mano. Aqui na frente. Nas costas, hein. Eu tô indo não. Tô lá, filho. Não aguento não. Tá ligado? Achou. O amigo dele tá aqui atrás. Obrigado. Tá junto, tá junto? Tava aqui, ó. Desse lado. Achei. Achei. Passa a farofa. Entrou aí pra dentro eu tô com o DC. Tem outro aí, então eu tô indo. tem outro. Já era, já, ferrei ele. Tô aqui, consegue. tô aqui, calma, relaxa. Segura, segura. Caraca, bem na hora, mano. Derrubei já, o cara Já, já levei. Já... Usa o um aidzinho aí. Tem uma parte de coisa na caixa dele, dá pra você pegar aí. Mas eu acho que ainda não era esse, mano. Eu acho, tá ligado? Não, teve dois. Não, sim, sim. Mas é porque assim, ó. A hora que você derrubou? Porque assim, ó, três. eu derrubei um, aí você finalizou. Aí o outro veio pra cima de você e o outro das costas. Eu acho que ele era do. Ele era do time desse outro cara. Então, foi três, mano. Então, mas só que, tipo assim, um derrubou. Sinal que ele tava com alguém, mano, que derrubou lá fora. Então, ele já morreu e de, ainda tem que ressuscitar. Tá? Não, ele tava, não, não. Ó, oh, opa, aqui ele aqui, ó. Tá aí? Tá. Falei, se cair direto é ele, se não cair direto esquece, não é ele não. Derrubei, ele caiu direto na Então já era, daí sim. Costinha, costinha, mano, coxinha. Derrubei, derrubei. Morreu. Se tem mais alguém aqui. Ó, eu derrubei mais um, hein, mano. Ó, oh, tem mais um. Isso aí. Capa 3, filho da puta. É player, capa 3. Achei. Derrubou, na... Derrubou, você? Aham. Uhum. Puta, mano. aí aí, aí, aí lá direito. Lá direito. Você pra ele ae, ae, direito direito ae, ae, ae, ae, ae, ae, ae, mano Mano, quanto tempo? Quanto tempo? Dois minutos, dois minutos e trinta segundos 2 minutos e trinta É um helicóptero e fica uma pata lá em cima Tá pertinho de você uhum. Vou tentar dar uma carregada aqui no no sangue Vou passar um rixona. <risos> você tá jogando o. Vou... Hã? Tá jogando no dedo? Sim. Tem alguém aqui. Caralho, velho. Na moral, esses boot aqui tá pilão, velho. Não apareceu nada, velho. Tô meio... Nem apareceu no radar do, do, do, do seu mapa, os passos. Pois é. Eu tô meio bugado ultimamente, mano. Esses Rexona aqui tá foda também, velho. Dá um piloto aqui, peraí. Vou pegar só adrenalina. Tô pensando no seguinte mano. Tô pensando em ir ali na caixa ali pegar uns bagulho. menos um Ah não, só o Rexona já tá bom. Bora. Tem 9 vivos, mano. Caralho, velho. só que até que tem uma formiga andando no meu celular, velho. Que porcaria é essa? Uma formiga andando no meu celular, mano. Quanto tempo, mano? 25 segundos. Beleza, eu vou dar GG aqui e descer. Desce aqui onde eu tô, mano. Eu desci lá na fábrica lá, lá, tem mais coisa ó. Na onde? Naquela fábrica lá mano. Você tá falando no porto? Isso. Tem um cara de helicóptero aqui comigo, mano É te seguindo, fica de olho, espera, não desce não desce, Relaxa, você já voltou já Desci lá no porto, sai é tipo... GG, eu tô aqui Tem uma maleta aqui onde eu tô, mano Do lado É, eu tô fritando o cara ali Finalizei, caralho Mano, só tem nós e dois, hein, mano de aqui Tá vendo alguém aí? Não. Cheguei, cheguei. Onde eu tô tem caixa Sim. com arma. Vem aqui onde eu tô. não deve ter de Já? GG. Olha lá. Uhum. Tão solo, solo, solo. Uhum. Nós dois contra, contra solo. Olha lá, tão trocando tiro. GG, porra. É nossa. Deixa deixa, deixa calma ali. Eu acho que tá na ponte, mano. Tô soltando o né? turno, Ou lá em cima tá atrás do carro. Travou, travou. Passou, por favor, amou. Derrubou, filha lá, pum Caralho, você não morreu? Não Segura Segura Caralho, caralho Que agonia Que agonia, <risos> velho Caralho, o cara tá embaixo da ponte Certeza, mano Ó, já, já recarrega aí E usa o drone, viado Calma aí então, espera aí Pode parar, ele está embaixo da ponte, deve ser camper. Perdão, embaixo da não lá. Dele, Caralho usou drone em mim. Peguei, peguei, caralho. olha que monstra essa, velho? Valeu, ah. show, cara. Finalizamos o último. Valeu. Mano, de man. um porquin, mano. Bloquinho de neve. Você me não, não, não vi, mano. Ah. Mano, foi. Mano, que agonia, velho. A sorte que esse cara não tava perto quando eu tava te levantando. <risos> Senão a gente é perdido, mano. Na moral. <risos> Matou pra caralho. Cagada, foi cagada. Bom ceifador, é isso aí, mano. Tamo junto. Aqui eu dei uma mutada nele aqui. E é nóis, eu vou finalizar o vídeo. Tamo junto, tranquilo. Valeu, deixa eu ver aqui.